Aqui os pezinhos de morango da variedade Albion. Para um pouco, a chuva por aqui. Ó, bem aqui nessa florzinha vai sair um moranguinho. Cada florzinha dessa sai um moranguinho. Aqui temos verde. Como tá chuva e tá bem úmido e frio, tá tendo pouco morango ainda.